Eu sei, eu sumi, eu desapareci, tava tudo bem, tudo caminhando normalmente e quando de repente Pois é. Pessoal, bastante coisa aconteceu por aqui e bastante coisa ainda vai acontecer. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que rolaram nesses últimos dias e sobre os planos futuros do canal e sobre algumas coisas que vão ficar insanas daqui pra frente. Isso se a minha gata deixar eu fazer o vídeo. Então antes de mais nada, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que caso você não tenha visto ainda, você está no canal Bonudo, não no Mr. Bonnie. Nosso canal principal agora é esse, não esse esquece esse aqui rapaziada já faz alguns meses que eu tava avisando vocês que eu estava de mudança certo pois bem a mudança finalmente aconteceu eu sei que vocês ficam me zoando aí falando que eu sou nômade que eu me mudo de casa a cada mês mas olha só que curiosidade essa é apenas a terceira vez que eu me mudo desde que o canal começou doideira né para quem não sabe eu estava morando em canoas no Rio Grande do Sul mais ou menos 1.200 quilômetros da onde eu tô agora então foram mais ou menos 21 horas de viagem dentro de um ônibus. Eu, minha namorada e as minhas duas gatas. Uma delas que vocês acabaram de ver andando por aqui. E agora, neste momento, eu estou de volta a São José dos Campos, a minha cidade natal, na casa dos meus pais. Vocês continuam achando que todo youtuber é rico? Eu gastei as minhas últimas economias que eu tinha, da época que eu ganhava algum dinheiro, pra reformar esse lugar que eu tô aqui agora pra fazer um quarto pra mim. Isso aqui é um sótão, por isso que vocês estão vendo que o teto ele abaixa até ali. Sabe aqueles lugares que ficam em cima da casa, usado para guardar coisas? e pra filmes de terror. Então, eu moro num desses. É por isso que vocês não estão vendo nenhum cenário bonitinho como eu tinha lá na minha casa anterior. Eu acabei de me mudar e porra, vai demorar um pouco pra eu conseguir estabilizar um cenário legal, igual os outros cenários que a gente já teve aí na história do canal. Até porque a grana tá curta. Pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo e me apoia no Fortnite. E além de toda essa mudança e toda essa bagunça, quando eu cheguei aqui, eu fiquei super doente por uns três ou quatro dias. Parecia até que o universo não queria que eu voltasse a trabalhar. Mas depois de um bom repouso e alguns dias pra eu refletir sobre toda essa mudança na minha vida, eu tô aqui de volta. Tá bom, Bonnie, mas e agora? Quais os planos para o futuro do canal? Bem, pessoal, não não é novidade pra ninguém que nós estamos praticamente começando do zero, certo? Mesmo com milhares de pessoas do Fortnite falando que vão me acompanhar pra sempre, independente do conteúdo, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Cadê essa galera que prometia me acompanhar agora? Não sei. Enfim. Não vem ao caso. Mas a real é que eu vou ter que trabalhar muito mais para eu ganhar metade do que eu ganhava antes. E agora que eu tô aqui na casa dos meus pais, eu vou ter mais tempo e mais organização para trazer, não o dobro, não o triplo, mas o quadruplo do conteúdo que eu trazia antes como assim, que merda é essa mano antes de eu me mudar eu fiz um breve experimento eu tava trazendo vídeo aqui pro canal de dois em dois dias dia sim dia não e mesmo naquela loucura da mudança eu tava conseguindo levar as coisas tranquilamente e o número de visualizações por mais que não seja o mesmo de antigamente dá para manter as coisas que eu tô planejando fazer por aqui então eu quero manter as coisas assim vídeo dia sim dia não se isso der certo a gente vai ter mais ou menos 15 vídeos por mês doideira né e é claro além de isso eu faço live todos os dias, menos nos fins de semana. Ou seja, de segunda a sexta, eu tô lá fazendo live, jogando um monte de coisas, e zoando com o chat. E eu sempre vou avisar isso até vocês deixarem de serem preguiçosos e entrarem no canal e assistirem as lives. Eu tô jogando até Paladins lá, mano. Paladins! O cara reclama que eu não faço conteúdo, mas não assiste as minhas lives que estão lá todo dia. Enfim, a hipocrisia. O link é esse aqui que vocês estão vendo: Mr. Underline, Bonnie Underline, lá na Twitch. Assista, Eu sei que você vai gostar. Agora eu quero falar com vocês sobre algo um pouco mais polêmico. Vocês sabem que muita coisa tá mudando no meu canal, tanto canal de vídeos, quanto canal de lives, quanto lá no Discord e na nossa comunidade em si. E quem acompanha as minhas lives, que são as pessoas maravilhosas desse mundo, já perceberam também que há muito tempo eu não apareço mais como o Bonnie caverudo, o Bonnie esqueletinho e tudo mais. Por incrível que pareça, eu tenho me sentido muito à vontade com a forma que a gente tá levando as lives lá no VRChat. Com o o Otaquinho. Nós sempre seremos a nossa aliança esquelética. Nós sempre teremos a nossa paixão por sapos. Mas nos próximos meses vocês vão começar a perceber que esse carinha tá sumindo. E esse tá aparecendo mais um pouco. Principalmente falando das thumbnails do canal. Com o tempo eu quero investir em algo mais cartunesco. Como as thumbs do Gema Please, por exemplo. Esse canal vai ficar lindo. Mas vai ficar bem diferente do que vocês estão acostumados. Enfim, eu tô de volta. Dessa vez pra valer. Segunda-feira tem vídeo novo. E assim a gente vai fazendo vídeos sucessivamente. Dia sim, dia não. E não esquece de verdade de conferir as lives lá na Twitch. Eu tô bem empolgado para os próximos dias, semanas e meses. Eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu. E espero que tenham gostado desse vídeo. E deixado o like, né? Por favor. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.